Ah, então vem, que quando eu chego é desse jeito Representando o rap com o máximo no respeito Só que aqui já não importa o que você curte, seja rock ou reggae Sendo que vale mesmo, é a verdade que você segue Foram muitos passos até chegar no seu ouvido Se você não entendeu, isso é underground, meu amigo Com Mike e a caneta como o meu armamento E me com carregado de verdade Eu busco crescimento Pela justiça, pela revolução. revolução Lutando pelo povo e a liberdade de expressão Pela justiça, pela revolução, revolução Contra o sistema que oprime faz tudo pelo cifrão Que esse é o som a milhão na missão Que esse é o som a milhão na missão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 Polícia oprimindo político Roubando e vocês aí querendo luxo Carro importado, coisa de otário Basta viver bem tranquilo Metade puxando o pino da granada e engolindo Se mata sozinho, o mundo é lindo Saiba viver, compreender Escola tá aí, mas o ensino cadê? Eles tiram pra sobrar no bolso deles e você achando que pode confiar Mas hoje não, sangue bom que é o som ha, ha. Que esse é o som, um a milhão, milhão na missão Que esse é o som, a um milhão na missão Que esse é o som, a um milhão na missão, missão. Ha, ha, ha, ha. Que esse, esse é o som, a milhão, milhão na missão, missão. Esse, esse é o som a milhão na missão Esse é o som a milhão na missão Isso eu sempre trabalhei, ou se eu já me formei Então não venha me julgar, fazer o que eu gosto é o que eu mais sei Música, se boa me representa O um mundo em crise e você cantando que essa mina acerta é compromisso já dizia sabotagem Então não venha se meter aqui só pra vender Se rimando chegamos não falo de pano se tiver nós usamos nisso não focamos Não se surpreenda no país sem renda Se até o da merenda fizeram uma lenda Se é pra rimar cheguei pra constar Na luta não corro eu vim pra ficar Na é letra vendida pra gente perdida Não encontra saída só quer é ter na vida Esse é o som a milhão na missão Esse é o som a milhão na missão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 Super nossa quem escolheu foi quem vendeu seu voto no lixo se joga se faz de idiota falta é caráter pra compreender que disciplina tem que vir de cima, mas se ele te dá o um dinheiro você dá o um voto Presta atenção, tá na sua mão, muda o país, só os cara que não roubam irmão Não fecha os olhos e nem cale a boca, eles são fortes porque tem dinheiro Nós somos fortes porque temos respeito, humildade e visão tá na nossa mão Só pense que o rap é coisa de moleque, porque aqui ninguém ostenta e nem